Como é que é malta do aço? Olha só, olha só o que chegou aqui! Olha só o que acabou de chegar! Bem vindos a mais um vídeo! Hoje pode-se dizer que é um happy day! Porque Chegou, agora sim, chegou efetivamente o material do aço para o Punto GT! Malta, este material todo veio do nosso amigo arrepiado da ZRP Performance. Vocês já o conhecem não só do meu canal, que ele foi um dos patrocinadores do meu outro GT onde uh, enviou uma juntazinha destas que já vamos mostrar e também vocês já o conhecem de, de, não só da loja de peças mas também de, das cavaladas, das motas dos, dos shows, dos eventos que ele é um, um grande apassado eu vou deixar, para quem não conhece eu vou deixar o link na descrição tanto do próprio arrepiado como da loja onde ele tem sempre este material praticamente sempre em stock. é das poucas lojas de momento aqui em MPT que este material assim e chega rápido, quando, normalmente tem em stock ou não tem em stock, chega rápido, portanto consultem lá o material do homem que ele tem multimarcas, não, não, não é só para .gt, é? também não, não se governava muito, mas tem para .gt, para cups bielas, pistões, etc, tem lá tudo o que vocês precisam para o aço. Agora, vamos falar do nosso GT, não é? O que é que chegou aqui? Vamos começar caixinha a caixinha, começamos aqui pela junta, chegou mais uma vez para o Punto GT, neste caso é para o segundo Punto GT, uma junta da cabeça da Atena. É, acho que é assim que se diz, Atena, não é antena, é Atena. Mas se não for assim vocês corrigem-me nos comentários. E esta pá, independentemente... Oi, já saltou aqui o outro lado, é? Aqui está, este é um dos itens, mesmo que vocês não queiram carregar um Punto GT mesmo à séria, os pontos GTs queixam-se muito de juntas de cabeça. Verdade ou mentira? É verdade. Epa, e esta junta, eu vou vou-vos dizer, o meu outro ponto GT, um dos segredos, estava na junta. Epa, só podia estar, tá? porque eu dei porrada de meia-noite. O normal dos pontos GTs é queimarem a junta e aquele nunca se queixou de junta. E está calor aqui dentro. De hoje. E eu tinha uma junta precisamente destas, da Atena, precisamente enviada pelo mesmo arrepiado, 5 estrelas. Até hoje, até hoje o GT leva barrote e não se queixa. Depois, o que é que os homens enviaram mais? Aqui a Poli da Cam. Da Piper Cams. Vou-vos mostrar aqui mais perto. A Poli da Cam. vai ser para esta cam. Que a gente depois vai precisar, se eu preciso, regulá-la. Mais para frente, mais para trás. <risos> Temos a Poli da Piper. Já vamos à Cam. Que vocês vão querer ver. Eu vou-vos querer mostrar, mas antes de irmos para a cama, o que é que também temos aqui da Piper, onde é que está a caixinha, da Piper camos mais uma vez, as molasinhas de válvulas, para aqui, para acompanhar a cama, certamente, e para se a gente quiser dar um bocadinho de rotação extra, que se calhar até vai ser o caso, as molas, aguentarem-se. Temos aqui as molasinhas de válvulas, impecáveis para colocar no nosso .gt <risos> Deste material todo, o que é que ficou a falta a mostrar? Pá, para mim é o principal. Também da Piper Cams, a camzinha, vou tentar. Vou só tirar daqui a junta que eu não quero danificar nada antes de puxar. Eu se parti material a puxar, digamos, é pá, os do ofício. Agora parti partir material, vou estragar material parado. Não contem comigo que eu gosto de partir material, quer dizer, gosto de partir não, eu se parti material é a puxar. E aqui temos a nossa, deixa eu tirar aqui a gaja, olha aqui, consegues, consegues, consegues, aqui está a nossa camzinha, Piper Cams, este é o modelo, eu não vou ter truques, não vou ser tangas, este é o modelo 285, foi é o modelo que em conjunto com o varanda e com o arrepiado e com hum, a informação que obtivemos da cabeça, achamos o indicado para o setup que eu quero, lembrando, isto não vai ser um setup a fazer. 3.000 cavalos é um setup para o que eu quero e depois vocês vão gostar uh, do resultado. Está mesmo calor aqui, devia ter ligado lá, sim, está mesmo calor aqui, mas continuando. Vocês depois vão gostar do, do resultado porque o carrinho, pá, se, se ficar como eu estou a pensar, vai encher mesmo cedo, vai parecer um TDI e vai ter sempre força até lá abaixo. Vamos ver, vamos rezar que corra tudo bem. Neste material todo faltam os pernos da ARP. Estão pedidos, o arrepiado não tinha em stock e pediu, por isso é que não estão aqui. Isso como é apenas uns pernos, ele depois envia diretamente para a Vecomar para se montar o motor todo. Agora, vocês vão-me perguntar os preços destas peças. Eu não vos vou dizer. Porquê? Porque o preço que ele me fez foi, mais uma vez, de patrocínio ao canal, ok? Eu posso-vos estar a dizer o preço que ele me fez, depois vocês vão comprar e vão dizer, é pá, mas está mais caro. Epá, efetivamente poderá estar. Ele fez-me um grande apreço, fez-me um pack muito porreiro de apoio ao meu conteúdo. Ele gostou de trabalhar comigo da outra vez, eu gostei de trabalhar com ele da outra vez e decidiu aderir, fez-me aqui um pack muito fixe, uh, chegámos aqui a um acordo de valores e uh, o preço foi muito porreiro, muito convidativo e eu mandei logo tudo. Foi cam, foi poli, foi as molas, foi a junta, foi os pernos, veio tudo de seguida. Tá malta, vou deixar na descrição o link do arrepiado, o link da ZRP e o link da VECOMER que vai ser onde isto tudo vai ser montado e depois vamos esperar o resultado. Olha o materialzinho de qualidade. Oh, quem, quem disse que este ponto ia ficar parecido ao outro? Enganaram-se. Bem, malta, fiquem bem. Um grande abraço e um grande... Gá! Yeah!